Bom dia, amado Ser de Luz! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Eu sou a Marcia Unim. Hoje é o nosso vigésimo dia do ciclo de 21 dias de meditações conectando -o com o Mestre Samantha. Vamos começar direcionando toda a sua atenção para a respiração Respirando de forma lenta e profunda Inspire profundo pelo nariz E expire bem devagar pela boca Continue respirando dessa forma Sentindo seu peito se expandir a cada inspiração e relaxe a cada expiração acalmando a sua mente agora perceba a presença do mestre Sananda que te sorri amorosamente e aproveitando os poderosos portais energéticos que estão atuando intensamente neste momento se abra para receber as ativações dos códigos de luz. Visualize uma chuva de luzes multicoloridas vindo lá do alto. Intencione receber dessas luzes, ativando e amplificando a sua frequência, expandindo ainda mais a sua essência. Receba, através do chakra frontal, as frequências de elevada vibração energética, amplificando as suas intuições e a sensibilidade sinta e perceba o que é verdadeiro para você analise os seus sentimentos e sinta o que a sua alma deseja e intencione Eliminar tudo aquilo que não te faz mais feliz. Se abra para as novas oportunidades de expansão. Conscientize-se que você é um ser divino e tem o poder de cocriar a sua realidade. Realidade. Juntamente com Deus. E para transformá-la em uma vida plena de felicidade, é preciso viver a alegria, a paz, a prosperidade e o amor em cada momento do seu dia, desde as pequenas coisas. E principalmente, ser grato por tudo. E com a vibração elevada, Intencione expandir a luz, O amor e a compaixão a todos. Tenha certeza que Mestre Sananda estará sempre junto a você. Basta pedir que ele estará pronto a te ajudar. Namastê.